Pessoal, hoje uma notícia me pegou de surpresa. Eu vi no site naterinha.uol que hoje é o último dia em que o SBT vai exibir a série Chaves ou a série Chapulin. Agora eu vou gravar os últimos momentos de Chaves ou Chapulin no SBT. Esse aqui é um dos últimos momentos de Chaves na TV Brasileira. É que o SBT não renovou o contrato de direitos autorais com a emissora mexicana Televisa, detentora dos direitos autorais da série Chaves. É uma informação muito triste para mim. Até mais, Chaves. Tô muito triste com o SBT. <SILENCIO>